Estou aqui com vocês neste mês para compartilhar, aprender, com certeza, ¿no? que é uma maravilha, estamos sempre aprendendo e vengo de Chile, mas nasci originalmente em Brasil, estou como 10 anos em Chile, nesse serviço, aprendendo, compartilhando de todo. E esses cursos de qualidade de vida que estamos fazendo é uma coisa como mais, como vou dizer, prática. Quando nós optamos por entrar na prática de Raja Yoga, é como dar um salto profundo. E aqui é como buscar na alfombra para suavizar um pouco o caminho. Então, é um, um aprendizado muito básico. Que certo que sempre nos ajuda, eu aprendo sempre compartilhando, já compartilhei esse curso, não sei quantas vezes, e sempre aprendo algo novo. Porque a mente é algo que eu nunca termina de entender, né? as sutilezas, e se trata especialmente disso. O nome do curso é el arte de pensar bem, porque requer muita criatividade de um mesmo manejar algo que não para nunca. Que esse movimento, incluso quando uno um pensa, agora estou em silêncio, esse é mais um pensamento. Né? Para ter uma ideia de da de potência desse departamento que chamamos mente. Então, esse curso está constituído de quatro classes, onde vamos vendo esses blocos, e a coisa que mais nos ajuda inicialmente é um, um entendimento de que. Nós outros não fomos educados a pensar, não fomos, não, nossa madre e nosso pai nunca falaram desses temas porque eles não sabiam, os professores não foram pagos para ensinar nem eles não sabiam nessa matéria e tampouco na religião se ensinou que nós outros pensamos e que o pensamento é o primeiro meio de comunicação entre o ser e o ambiente, o primeiro meio de comunicação. Quando uma pessoa entra e tu a mira, já comunicou. Volatil, tu a vibra, como tu mira a pessoa, isso é. Es. Aí depois, não. Vem sentimentos, emoções, palavras, pelo estar pensar. Então, vocês vamos hoje explorar na primeira classe sobre isso, onde vocês vão buscar é, mirar essa, essa radiografia de sua, de sua própria mente. E é hermoso entender. Especialmente, ter isso como mil por cento claro. Eu não sou a mente. Não sou, eu tenho uma. por exemplo, se, se, se meu braço está muito agitado, porque é um órgão. Então, eu poderia amarr amarrar uma silla, né? como no hospital, a vezes tem que amarrar os pacientes, porque quedam saltando aí na cama. Então, se eu amarro esse braço, pode ter um pouco de controle sobre ele. Né? Mas a mente é sutil. Então, podemos avançar. Hoje vamos trabalhar, vamos começar fazendo um exercício bem básico que vocês vão necessitar anotar. Então, lápis, caderno, boca. E vou lhes pedir especialmente aqueles que já meditam que nesse momento não és para usar o conhecimento, não? nem para elegir o pensamento lindo e anotar. O que vou pedir, como por dois minutos, três minutos, é que nós vamos dar uma pausa segurando esse lápis na mão e vamos escrever ele que vem repito não tem que educar ele que vem ele que apareceu na pantalla, escreve por exemplo perro morrado perro morrado não importa ¿no? flor desabrochando flor desabrochando o chefe está me chamando o chefe está me ele el que vem entende e depois tu vai entender o que está passando aí então, quando falar três, vamos cerrar os ovos um minutinho e vamos começar. Todos podemos fazer, eu vou fazer também. Quando for para parar, dou uma senhora. Um, dois e três. E vamos começar. O que venha na mente, apunta em o quaderno, sem elegir. Vamos apontando sem parar, não? porque a mente nunca para, inclusive ah, já não sei o que pensar. Esse é um pensamento, já não sei o que pensar. Muito bem, já estamos então. Agora vai só observar tudo que tu apontou em tu caderno. Vamos observar. Que tu aprendeu através desse exercício? A hora que tu já mirou? que tu sente que esse exercício traz para ti? Vamos. Sim, sí, me estou pensando que me quedei em branco. Porque sí. Essa vozita é o pensamento. Nunca para, A né? Agora não sei o que pensar. Isso é o um pensamento. <risos> Entende? Essa é a sutileza, porque o pensamento é um reflexo de nossa realidade. Então, se eu não sei o que fazer, apareceu isso na tela. Eu não sei o que fazer. Então, por exemplo, às vezes as pessoas dizem ah, que não sabia o que pensar, me quedo totalmente em silêncio, primeiro pensamento. Porque se há níveis de meditação, que são outros cursos mais profundos, onde a mente pode alcançar uma plenitude é distinto não passo dos pensamentos à experiência. Mas nesse momento, quando um uno como bloqueia o excesso de pensamentos distintos, vem o mensagem. Não sei o eh, que pensar. Estou parado. Estou em silêncio. Estou confundido. Então sempre observa vai avançando aí para os verem por aqui também que a mente é como uma pantalla. Então, aquele exercício que estávamos fazendo era como ver a nós mesmos aí nessa pantalla, literalmente. Né? E fomos escrevendo externamente. Então, uma das primeiras coisas para entender nossa mente é essa observação. Quando eu quero aprender, o processo de observação é extremamente importante. Bem, Vamos fazer um outro exercício. a Agora o que vamos fazer é muito interessante. Vamos fazer em nosso caderno. Pode acompanhar o exercício seguinte. E vão desenhar na tela na tela, seu próprio caderno, em sua hoja aí como na pantaiacita. Assim. Em tu caderno. Desenha uma pizarra, um un quadrado, uma pantalla. Vou mostrar aí para aí vai aparecer? Donde aparece uma pantalla. Con... Ok. Então, dentro dessa pantalla, vem o meio, que não vai ser difícil. Coloca no meio, no centro, uma preocupação permanente que está tendo. No centro da pantalla é uma preocupação que está em tua vida permanente e se si não tem nenhuma preocupação, bem importa o dia, pode pôr algo que está passando no mundo, o terremoto que acabou de suceder Tava conversando com Priscila, tava me contando os detalhes, os incêndios que estão em Chile, se si não tem um problema, então se um problema que está aí me chamando. Pedindo cooperação. Então, vamos pôr isso aí, no meio. Estamos? Sim, sí? não é difícil, não? Agora, como um observador, como alguém que está de afuera e a preocupação está aqui, vamos enviar buenos desejos. Buenos deseos que haya una solución, buenos deseos que te vaya porque ya he aprendido la lección, no sé, tus buenos deseos sobre eso. A veces nosotros pensamos que para aprender tenemos que estar hablando, tenemos que estar eh, interagiendo con todo, pero ese proceso de observación nos permite ver las sutilezas delas coisas que não são físicas. Como é essa dor? Você vezes esse sentimento de que há alguém que, que me põe louco internamente. para aí perceber esse esse sou eu de mesmo através de uma coisa chamada mente, que vai falando, me faz sentir coisas maravilhosas ou raras e ao mesmo tempo me mostra e marca eu tempo. Pensar, sentir, ver. Uh -huh. Então, podemos ver nossa mente, se tu avança aí no aeroporto. Aqui deram uma imagem, assim que. Dar una, una Podemos ter essa tener essa percepção de que nossa mente é como um aeroporto de muitos despliegues, de chegadas, o tempo todo, estou emitindo pensamentos e estou pensando sobre coisas que sucedem, o tempo todo, incluso quando dormimos. Oh, há pessoas que mesmo dormindo estão sonhando e criando e movendo. Não sei se já lhes passou, que às vezes um desperta cansado. Para a gente. Então, ¿Eh? dizem as encostas, as pesquisas, que nós podemos ter de 30 a 60 mil pensamentos ao dia. Imagina? É ¿Sí? como as palavras. Às vezes, nós pensamos que não falamos muito, mas se si gravássemos, então, imagina a quantidade de, de imagens que passam nessa pantalla, o tempo todo. E é isso que vamos ver ao final, que às vezes nos desconcentra nossa energia. Por exemplo, imagina que estás está trabalhando em algo e a pantalla está te mostrando outra coisa. Nos dispersa muito. Eu estou com alguém, estou pensando em outra pessoa. Ou o que vou comer quando vou sair casa? Por exemplo, qualquer coisa assim. Então, se é um movimento de energia muito intenso, permanente, que não para nunca. Então, vamos ver hora tipos de pensamentos que podemos pensar. Depois, vamos fazer uma experiência. Porque um simplesmente pensa, ui, já pensar já é muito, não há tipos de pensamento, há tipos de frequência energética mental que vão elevar minha energia ou que vão drenar minha energia. É super interessante. Então, esses tipos de pensamentos vão estar mostrando como está a saúde interna do alma do sou. Recordando que não sou eu na mente, tenho mente. E ele que tenho na mente é o alma, não é o cérebro. A mente é sutil, não dá para ser uma, uma ressonância magnética dela mente, não dá para ser do cérebro. Então, se os tipos de pensamento querem começar por ele melhor ou por ele mais raro. Tanto faz. Assim. <risos> Tanto faz. Assim. Muito bem. Então vamos, vamos a começar por com um tipo de pensamentos que às vezes um se confunde. Então, isso é importante. Não? Pode pensar que o nutritivo é isso, mas há algo que é mais nutritivo. Então, vamos começar por uma coisa chamada pensamentos úteis. Aí tu ah, é pensar que tudo te vai bem. Não, esse é um pensamento positivo, que tudo te vai bem. O que seria para vocês um pensamento útil? O que traduz para ti uma coisa útil, que é distinto de positivo? Algo que funciona. Como? Algo que funciona. Sim, sí, ele é funcional. O que mais? Que seja útil. Quando temos serviço. Quando um serviço útil, quando útil, isso é útil. Incógnito. Isso é como super positivo, elevada. Útil também, positivo elevado. A palavra é útil. É conectado a uma ação inmediata. Por exemplo, se tuviéramos aqui, em vez de, de lá uma pantadinha do computador, uma grande pantalla. isso seria útil? Sim. Sí? Então está conectado mais a la rotina. Por exemplo, tenho algo na agenda para amanhã ou temprano? Necessito ver isso. Estou saindo para o curso, lhevo o chaleco ou não lhevo chaleco? Tenho eh, coisas para fazer eh, a comida de manhã ou não? Há alguma conta para pagar antes de viajar? Entende? É mm -hmm. bueno, pero está conectado ao necessário. E todos pensamos útilmente. Não é es isso que nos cansa. Não é isso que nos agota, porque esses não são muitos pensamentos. O dia a dia é a rotina. Apagar gás antes de sair, pensamento útil. Entende? Então, agora vamos para um outro lado que é muito entretenido. E que é assim muito, muito rápido. É chamado pensamentos inúteis. Tá, tá. Yeah? Inútil é distinto de negativo. Porque se diz é inútil. Mas uma coisa inútil é algo que não, não necessito, mas o negativo ganha. Entende? Então, tudo isso está passando nesta cosita chamada mente. É tudo a vez. Então, que nos interessa isso conhecer para ter menos sustos? Conhecer para programá-la melhor. Porque desde acá, em vez de estar acá, a mente está aqui. Minha mente. Não quero que tu tenha agora isso que fizemos antes, não? Comigo, com a Cláudia. Tu maneja o pensamento. Quando alguém diz, poderia guiar a meditação, Olga? Não, que não guia a meditação. Hasta pensar não guia, porque pode guiar. É criar uma sequência de pensamentos de buena calidad y sostenerlo. Como dice, mira, por favor, puede ser un camino de acá hasta el teatro nacional. Quiero esa ruta. Sí, sí, lo pueden. ¿Entienden? Ah, no, es imposible parar la mente. Parar es imposible, pero organizar la ruta de pensamientos es nuestra meta. ¿No? Entonces, ¿qué sería un pensamiento inútil? Vamos projetar inútil aqui para todos vocês. Úteis e inúteis. Da própria palavra já disse. Era é distinto de negativo. ¿Mm? E passa a vez, por exemplo, não? <risas> Quisás não esteja o es universo, tamás para mim o universo de roupas claras. Então você vê como tu está aí sentado esperando a alguém ¿Es interessante, da moda, a hora. Se eu souber, não teria guardado, ter, tendria guardado meus pantalones largos, porque ora hora na moda de pantalão largo. Que nutrição tem isso? É que na minha mente caiu o pantalão de Nossa Senhora, Os de Oemira, quantos clavos tem na orelha, povo? Eu jamais faria isso. Inútil. Mira, pera essa senhora, trazer o perro lá na classe. Que falta de percepção! Inútil. Você, quando me ouve, cai não mira a lente dessa senhora. Uma lente rosa, que maldito. E é como são coisas assim que tu não percebe, e, e que importa isso? Importa que a energia está vazando. Dije antes que pensamento é o primeiro meio de comunicação. O segundo, tremendamente importante, pensamento é energia. Pensamento é energia. Por isso que meditar é cargar. É difícil, por supuesto, porque é importante como riqueza, não é fácil. Então, se uma mente rica que pense para ajudar-me, Necessito ter esse conhecimento, esse poder. Primeiro meio de comunicação e segundo, essa é energia. Passa saindo. Então, que saiba o melhor, para que entre o melhor. Então, está claro para vocês que é útil e que é inútil? Qual pensamento temos mais? É útil ou inútil? inútil não inútil é uma grande produção como espontânea agora vamos ver o outro equipo outro outro grupo de pensamentos negativos e positivos tá ah, todo isso todo isso todo isso não, é o que está criando frequências energéticas positivas negativas então, qual é a diferença dele negativo e dele inútil? Muito, muito prático ver isso, não? O inútil é es que estou perdendo energia e não veo, não tenho um eco no bolsillo tô estou perdendo todo no caminho. Não sabia que tinha um eco no bolsillo. E o pensamento negativo é quando uno como que se arma, assim como... Gosta um pouco da sí. a não? mim me gostaria que tiveram mal día, hoy lo o dia, sea, ou uh, não merece. Ou, incluso uno se surpreende, de vezes me surpreendo, falou, oh, não pode ter esse pensamento, oi corrigir lo Não, tá pensando mal de alguém, diz não. Essa pessoa tem mais qualidades positivas que negativas. Pero viene, uma como a mente estava vomitando o que tem aí, porque antes não não tinha essa educação, que o pensamento negativo não é só o malo para o outro. Em realidade, o veneno está saindo e vai voltar a conta kármica, que é uma outra classe para Raja Yoga, entende? Então, quando a, a, a negatividade sai de um, ela é prova que eu tenho negatividade. Não, mas é tu que me provoca. Mas se eu não tenho, como pode provocar? -me? É muito sutil. Não é como desarmar o vento. Vem, viento. Há muitos motivos, mas admito que, que tenho que me verificar. Entende? Então, se o pensamento negativo é fácil, é distinto do inútil. inútil é como desperdício, mas esse não é danha. É para danhar o outro, é para ganhar a energia. Não importa como está alguém. Como não importa se vivemos aqui todos. Uh -huh. agora vamos ao pensamento positivo porque o positivo é distinto do útil o uh -huh. útil é como um egoísmo positivo são as coisas do dia a dia que tem que ver a agenda tudo que está conectado à rotina mas o positivo é eleva a energia por exemplo, não? a Claudia estava falando está lindo isso de compartilhar que uma coisa é quando uno um va à fuente suprema para tomar, tomar, e uma outra coisa é se vamos para como um instrumento para compartilhar essa energia com os demais. Imagina se tu vale a pena. É rico comprar coisa para um mesmo, com certeza que. Mas imagina comprar uns dois pacotinhos para ver. Se si você observa bem, no coração sempre dá mais felicidade no outro. Então, aqui quando primeiro tu te calma, te tina, entrega energia pura, positiva, e isso devoer para ti. Então, pensamento positivo é quando eleva. Por exemplo, uma coisa é dizer mira eh, nela, é oco que não te olvide o quaderna. Pensamento útil. Nela que te vaya muito bem, que tenha uma noite super tranquila, cheia de bendições. Esse é um pensamento expresso elevado. Vamos perceber isso? Um pensamento útil, na pessoa vai aí com o baby, com a bolsa, e tu diz, ah, eu levo a bolsa para ti. Útil. No final, que te váia muito bem, que tenha um excelente dia, que o baby seja saudável, um gosto. Bem. Você elevou ele, entende? E aí tu vai ver como a mente, quando põe calidade, reduz a velocidade. E é super interessante. Ele inútil acelera okay. e ele positivo diminui a velocidade. Por quê? Porque é nutritivo. É como isso. Uno não, por, por exemplo, eu prefiro sempre arroz branco, mas sei que ele integral um o mais então, um pouquinho de integral, é suficiente. Pero, um pouquinho mais de arroz branco, por favor, porque é saboroso, pero não é tão nutritivo, dizem os nutricionistas. Perguntas até cá para não continuar simplesmente a Aproveite, que não vamos volver a essa classe depois. Você então, vira todo que sai dela, isso todo sai através de uma coisa chamada mente. Eu não posso ver se tem perguntas por lá, mas escreva e depois podemos contestar. E aqui em presencial podem perguntar. Sim, se enviar de um pensamento negativo, o que há que fazer é se afirmar, que fazer com um positivo. Uh -huh. É muito bom isso, é como exercício que fizeram. Tu ops, um pensamento negativo oh, e fala, ou inútil, essa mente, esse pensamento não é digno de mim. Pensa esse, é como te dou uma manzana com isso, já? Porque isso é que não, é Muito bom ponto, a mente não discerne. Não, não, tem. não tem discernimento. É como o um ninho, o um ninho que juega na caca, no fogo, para ele tanto Incluso se tu diz, mira, aqui não, aí ah, me vou, <risas> porque me digo não, deve ter algo aí. Então, se sí que a mãe sai, eu vou para lá. Não, tu não pode sair com essa pessoa. Ah, não? Podemos sair hoje? não. <risas> Então a mente não tem discernimento, por isso é muito importante eh, a meditação. Como diz os pensamentos para ela, repite, com ela, como segura na mão do niho e camina com ele. Vamos por acá e visualize. Põe a imagem, ele vai visualizando para ti. ela obedece, mas se tu solta, mira os calcetines amarillos. No, no meio de um programa super importante, qualquer coisa pode me despeçar. Uy, eu não apago o telefone. Então, se percebi câmbio Então, vai Isso é normal, vai sempre. Então, mais observa, mais conhece, mais vai com amor. Com a mente não funciona pelear. Con amor y con expertise. ¿Mm? Yo estoy viendo eso. Estoy viendo. No se escucha. ¿Mm. Sí, no. Con, con tiempo ya Verifica se si agora hora escuta melhor, porque pode ser que como sacamos o microfone, não, e eu estou falando para para o público aqui. Verifica com ele senão na próxima classe temos que rever o tema do áudio. Yeah. Okay. por OK, então vocês vamos avançar por aqui Que a se lamente, ah, hace hace sí. oh. Então se lamente, pensa isso sucede na mente. A mente sente. Quando eu sinto. Ah, eu estou linda de energia. Quando eu passei a aula, essa hora, sim, estou super disposta. Você então, sinto, sinto. Yeah, pensa, sente, imagina. É, vuela para cá, como uma mariposa para cá. Pronto, tu está trabalhando e te foi para Londres. como recordando um diálogo. Vou voltar mas é o hum, quando saiu do trabalho, foi tomar um helado. não saiu do trabalho ainda, e já imagina o helado, o frescor, o sabor, isso é mesmo, Ai, eu me recuerdo dessa pessoa tão linda, Ui, que suave que era, pensar, sentir, mas imagina, cria ideias, isso é bom, é super potente, não Logo, alguém te diz, mira, Olga, para a Navidade, pode organizar um evento para mil pessoas? Uau, wow, mil pessoas? Então, se essa tarefa foi dada, primeiro que tu vai pensar, pessoas. Tenho que criar um super equipe, certo? E aí a mente vai começar a pensar e sentir. Põe frente a ela, temos que criar um evento para mil pessoas. Então, quando eu começo a pensar e sentir e visualizar, é igual, uma ideia surge, repito, um bloco de pensamento, um bloco de sentimentos, de imaginação, de lugar, como vai ser a decoração, que vou servir, que vou regalar, e de repente, me vem uma ideia, ah, essa pessoa poderia me ajudar. Entende? Então, tudo isso passa nesse universo criativo aqui para quem já fez o curso de Daja Yoga sabe que además de lamento, mente, temos mais dois órgãos sutiles intelecto e arquivos de memória, pero hoje estamos em lamento. e a la pessoa logra escutar hora, Irene já estou por Pero parece que Então, tem uma imagem interessante que diz que, já mencionei antes, não que a mente está reflejando a criação mental. Está mostrando como uma sombra. Se escuta bem, está dizendo. Sí. graças, Claudia. Gracias. ¿No? Então, é interessante isso, por exemplo, digamos que uma de nós aqui sabe bailar muito bem, que não é meu tempo. Então, mientras você está bailando muito bem, se é que você baila bem, vai sentir te -se muito bem. Certo? E então, esse... Se... Ah, baila. <risos> <risos> <risos> <risos> La a baila. Na última classe vamos ter baile. <risos> aqui há <hay> uma bailarina. <risos> Alguém me contou sutil aí. Obrigada. Uma pergunta. Como é para manter todos os dias os pensamentos positivos? Muito boa pergunta. A coisa que mais poderia ajudar é assistir o curso inteiro. Para conhecer dentro da de mente. ¿no? Depende de minha determinação interna. ¿no? De treinar. Como, por exemplo, programar a mente. ¿no? Como fazer um programa mental. Aqui trabalhamos um pouco nisso, não? Eh, digamos que amanhã tu tem que encontrar, não sei, ele, presidente. Então eu tenho que ver, o que vou falar para ele. Então esse momento passo na lista, reviso, penso, o que é adequado, o que não é adequado, quanto tempo vai ser. Então por exemplo se estou me preparando para ir à meditação à tarde, não como que eu posso, como é que eu puedo Generar solo pensamentos positivos. Ah, oh, tenho que meditar porque estou agotada. Isso não é, já sai mal. Se não, agora vou energizar-me mais. Foi. Estou sendo algo bueno para mim. Já empecei a ser. Entende? Como salir do de latifín, dele que pide, Vai ele que está protagonista. Estou assim, Estou movendo muito. E como alguém perguntou, quando a mente se vai, oh, menina, venga de novo, menina, menino. Cuide de tu mente, com amor, e firme, mas com amor, se si somos duros, tchau. Ela se envolve pior, como os niños. Mm. Bem, então vamos voltar aqui, está." Estava nessa percepção de que tu pode ver, não? que a realidade que vivimos é um reflexo. Então se eu entrei a mente, não assim como artificialmente, não? mas pelo o coração, mente é bom para ti, é bom para mim, avança tranquila. Se passou algo está vindo, já passou. Estou aqui, habla contigo. E se no momento a ela se põe, tudo bem, estou aqui contigo, estou aqui, eres minha, vou cuidando, sim. A verdade é como, no sentido de, digamos, como que o alma lhe habla a mente. Exato. A ladona habla com sua propriedade, não com seu irmão, com sua amiga, não? Às vezes quando um amigo não está bem uh, que eu por exemplo, O que tu tá malito, não? Não pode falar isso para ele porque eu já sei que tá malito. Sí, mm -hmm. Tranquilo, estou contigo, não? Vamos reempezar de novo. E te ajudar. Estou aqui, vou acompanhar. Isso ajuda muito, por exemplo, quando uno está desesperado, automaticamente começa a pensar mais negativo. Então, quando percebo, talvez eu percebo se estou nerviosa, como dois, esse espaço. Ana, todo dia estamos aqui. Todo bem. Aí tu vê que com o tempo, fazer espaço. É quase como conhecer uma outra personalidade, um outro indivíduo. Vamos avançar por o tempo. Muito bem. O que vamos ver agora é uma coisa muito curiosa. é Um pouco como o exercício que vocês fizeram. recuerda? Escreveram aí uma preocupação e depois vibraram positivo para ela. Ou seja, eu disse à mente que ela tinha que entregar energia positiva para esse eixo E aí emergiu um sentimento, certo? Penso que para a maioria não foi difícil, É como quando eh, vamos orar por uma pessoa que não está bem, vamos meditar por as pessoas que estão sofrendo. não? Se era uma meditação, então se lamente automaticamente e começa a trazer sentimentos sim, sim. e imagens. Mas tu está aí acompanhando, estamos fazendo esses sentimentos puros para ajudar. Como hum, Como estou? Comprando regalos para enlavidar e entregar a los niños pobres. Então, estou em isso. Alguma dúvida? Todo clarito na mente? Sí, digamos. <risos> digamos que sim. Já. Então, vamos ver agora a relação entre nossa maneira de pensar. E ele que estou vivendo. Ele que estou vivendo está passando isso. Ah, então se há uma conexão entre isso e o que penso, vamos ver. Vamos projetando para que vocês acompanhem. Vou pôr todos acá. Então, aqui temos várias esferas dela vida que estão aí todo o tempo. La saúde. Interessante pensar que a minha saúde está conectada com o que eu penso mas eu penso que penso tão bem e estou enferma, como se explica. Hoje eu postei uma, uma charla, quem quiser poder pode me dizer, uma experiência também bella de uma pessoa jovem, que eu conheço muito jovem, que está com câncer e ele é praticante, é professor de meditação, e ele conta como ele está se relacionando com essa dificuldade, você não nega, mas utiliza a meditação para passar melhor por uma experiência difícil. Têm que passar, têm. Mas isso está ajudando. Não no está eliminando a enfermedad mas a maneira como ele está passando por essa coisa chamada de Então, aqui vamos ver a conexão entre saúde e como eu penso sobre saúde. La conexión familia. Con familia? A conexão entre família, como está minha relação com minha família, como estão meus pensamentos em relação a esses seres, família. Então, no en centro, eu. E aí põe essas setas, para que possam acompanhar. Depois temos eu e o trabalho, os pensamentos e o trabalho. Tem é muito problema no trabalho. Tem que ver como ver é esse trabalho. Né? As finanças e os pensamentos. Como vê é uma situação econômica. E depois tem uma muito linda que é de e a espiritualidade. Quando uno sente que merece não né? que vocês estão fazendo, saindo do trabalho, dela casa e vai. Vou por o trânsito todo para chegar, para ser algo que pode ser útil para mim e os dons. Então, aí é algo para que vocês na hora vamos parar um minuto e observar isso. Como está minha relação? Certamente que tu vai ver que um aí está pegando mais. Ah, aqui tenho que melhorar minha maneira de pensar sobre isso. Vamos observar aí. Tu vai subrayar qual é es que tu tem que estar mais atento. Assim, paramos um pouquinho. Bem, marquem aí qual é o que tem que dar mais atenção. E se si temem perguntas, por favor, se si é cá, se si é que estão conectados. Vamos juntos. Aqui é como entender a semija e o árvore. Certo? Mas o que tem a ver... Eu eh, tenho sempre bons sentimentos, a mim me gusta estar bem, eu estou com problemas aqui. Mas vamos dar uma mirada como é minha atitude mental em relação a esse tema, como eu estou usando esse recurso. Porque às vezes uno não percebe. Como, como por exemplo, ah, não tenho. Que significa não tenho? Porque às vezes tenho pouco, então necessito usar de da melhor maneira possível. Eu tenho, mas não tanto. E, e o mais lindo é que se eu tenho ou que ser um pouquito, eu posso compartilhar um trocito. Isso é que faz a energia rotar. Latitude, atitude Da la prosperidade do ser. Não pensar solo bem sobre mim, senão que sobre os demais. É um grande desafio, especialmente quando sentimos que alguém está gerando problemas para nós outros. Aí diz: fazer uma radiografia de nossa situação atual e escrever honestamente sobre os aspectos. Uma ou duas frases. Então, se lhes parece que elegimos um desses de ou dois, e vocês escrevem uma frase sobre isso, porque é muito. E em casa podem ser sobre todos. Elige dois desses de aspectos e escreve sobre essa situação atual honestamente. Se si você sente que aí há algo que tu tem que melhorar tua atitude mental. E se tudo está bem, congratulações. <risos> bem. Uma coisa boa desse curso também que era como auto-meditativo. Porque nós estamos falando e trabalhando com o órgão que mais atua na meditação. vocês mencionava não para terminar esse exercício é colocar-se aí no centro, né? Que ele ser está no centro, então todo que está saindo de aí tem uma conexão com a minha energia. um que não esteja da maneira que me gostaria, pela a maneira como eu trato isso, né? Por exemplo, às vezes quando uma madre ou uma irmã, não sei, tem alguém que tá enfermo, então, Uno entrega mais carinho certo? Mais amor, mais atenção. Tiene misericórdia, está passando por um momento doloroso. Então, quando nós estamos vivendo isso, por porque estou passando por isso, mas que raro que só a mim me sucede. Você sea, tratando mal. Então, você vê, mira, vamos ver o que está passando. Estar mais atenta enviar mais energia para essa área, não? Então, isso é super importante. Bem, então, se si não há perguntas, temos mais duas diapositivas antes de cerrarmos por seu horário. E tem dois tipos de atitude que aparecem na nossa mente. Uma é uma mente que é limitada, que vê todo limitado. E o exemplo que estão dando aí, que pode dar uma imagem, é muito bom. É ver a vida através de uma cerradura de uma porta. Você <risos> imagina se tu vais do caso e na, na cerradura tu vê que está passando na cadeia. Uh, uh, uh. o sea, eu não para pela cadeia. Então, é tiquitito é e a cadeia é larga. Pero, por onde estou vendo? Não? Então, essa pessoa é assim. através de uma cerradura. Essa pessoa está assim. Não sei se ela é assim certo É o um marginal, está marginal, eu não sei se já nasceu assim marginal, não sei como foram outros nascimentos desse ser, não sei. Então, nossa tendência é assim, é. Então, la cerradura limitada, vamos ver como ela traduz nossas realidades. É quando nós estamos conectados a tudo que é unicamente visível frente aos dois olhos. Isso é assim, isso é assim, isso é assim. Como sacar foto de uma parte do parque. Era é um parque imenso. Como esse parque, como está nessa foto? Então, o é que estamos presos, objetos, sentidos, no corpo. a pessoa sente o próprio corpo. Tarefas, responsabilidades, nossos roles, tudo isso é limitante. És real, és, mas isso não é só. Eu não sou só alunista um engenheiro. Sou padre, sou marido, sou irmão, sou primo, sou amigo. Estes pontos me limitam. Esses pontos me limitam. Porque quando eu estou na consciência limitada, isso é meu universo. Estou como está? Está gravando, está Eventos, experiências, minha história. Então, se todo meu universo é assim, tique-tique. Então, se essa é a mente limitada. Isso é real, isso é real, mas há mais que isso. Entende? Eu posso experimentar mais porque eu tenho na capacidade para sentir mais de dos limites dela existência. o coisa que experimentamos na meditação? Venho de meu trabalho, sinto numa silla dura, aqui estou. Não, mas vamos agora utilizar um órgão que pode criar uma situação que me relaxa. Ah, mas essa imaginação, mas relaxou. Então, não é imaginação, é uma ação sutil. Não foi uma nação com a madeira, com o piso. Não, mas foi uma situação que, que me levou a uma realidade que me fez sentir melhor. Então, agora, reempreso no grosseiro de novo. Já posso limpar a mesa por o amor de Deus. Não, é mais tranquilo. Entende? Então, a cerradura é limitada. Não é como ver, ela é assim. No, ela está assim, é uma pessoa fantástica, maravilhosa, mas está passando por algo. Está passando. Não, ela conosco há 20 anos. Então, se quizás 21, não. Porque é verdade, às vezes eu posso ser eu mesmo, o personagem de 20 anos, porque nunca me melhoro. Mas quando então, eu breio, que eu me demoro muito, situação, falo, não é situação de falar, não. Luego vai passar, porque o movimento está medível. Ou seja, eu não vou e o movimento me mediano. Não? Bem, então vamos agora para o bueno. Como seria uma mente ilimitada? Necessito utilizar o terceiro olho. O que é o terceiro olho? É porque a mente está vendo como o sol, é como... imagina uma lente sem cara, uma lente anda por aí, por a calle. Olá, olá, um quilo de arroz, por favor, sabe de frente de mim, por favor. Não, mas aí alguém põe a lente e vai para lá, porque elijo ir para lá. Então, terceiro ojo é uma mirada educada e ilimitada. Ah, tem fogo em tiro, um terremoto não sei onde. Não, mas em nosso mundo, em nossa família, poderia ser aqui, por aí. Mas é dentro del, de nosso parâmetro de existência. Então, eh, nos toca também. Há misericórdia também. Há bons desejos também antes de dormir. Hoje podemos mandar energia, participar. Isso é es ilimitado. Mas eu não tenho nenhum parênteses ali. Todos os irmãos, ilimitados. Então, consciência de alma, consciência que não sou o corpo, que também foi falado na meditação, sou imortal. Um deixa o corpo, um sente que não morreu a pessoa que amamos, mas o corpo desapareceu. Disse, consciência de alma. Necessita um lápis, tá? E o outro disse papel maior, não? Me papel é maior do que ser ele presidente, é ser ele empregado, ser ele arquiteto, não? Me papel é ilimitado, sou um instrumento mundial e protagonista de muitas vidas. Ah, na hora tocou outro tema que não está en el curso. Un día de eso, no curso, exatamente. Um dia podemos falar de isso. Era meio que complicado, agora já foi para outras vidas. Então, se somos um chip, não? o chip não é assim que tem vencimento, não sabemos quando pessoa e é a maravilha que não termina, não há vencimento. Ah, não, agora não. Está bem, isso vemos outro momento. Mas, <risos> em, em essência, para terminar a classe, quanto mais claro... Quanto mais claro é o contexto onde eu vivo, quanto mais ampla é a minha mirada, eu vou pensar menos. Isso é interessante, né? quando um está limitado, é como estar, como vou dizer, tu eres muito grande, muito energético, e te imagina, né? sei que não passou isso com vocês nesse nascimento, espero que nunca passe, imagina a realidade de uma pessoa numa uma cárcel. Porque não é só o corpo, ele deve também, com o tempo, quedar limitado aqui dentro. Imagina um ser de tamanho de um oceano e num quadrado. Oh, a saímos para dar um passeio lindo e disse: Vem, Irine, vamos ver os animalitos. E ela dizia: Não, não aguento ver os animalitos separados. É Imagina um animal que é livre, não é? O pavo estava aí batendo na madeira, batendo na outra, não? Pelo cabadito, não sei, se já estava cansado, peraí, aí paga, mas ou não entendi no cabadito. E que vai para já, que vem para cá, mas não pode andar no campo. entendeu? Então, essa percepção é super profunda. Quando eu estou nisso, eu penso mais. Quanto mais limitado, mais tenso, mais nervioso. Quanto mais amplo, como espaços amplos, vá. Ah. Necessito ir ao campo. Mas por que o campo? Não sei porque me desperta, Não porque tu eres como o campo. Porque lá alma é limitado. Bem, perguntas para cerrar. Parece que terminamos por hoje. é suficiente pensamentos conscientes. Ir mais além de meu rol. ¿No? Como eu disse, eu tenho um rol. Eu não sou o rolado. Oi, o dia foi, manhã não é Já, pero entre hoje e manhã nós teremos umas horas. Por que que dá falando na cena sobre o trabalho? Para que que dar na cama falando sobre o trabalho? Para que no desayuno, se depois tu já vai para já? Não, mas nós não percebemos. Então, se tu já está trabalhando, mientras está na ducha, certo? Muito agotador. Então, se a hora percebe fala com quem tu vive sobre outros temas que não vivem com ninguém então se fala por WhatsApp se fala por WhatsApp, ui que tenho um dia lindo joga mando um regalo para o uma meditação, monito e vai falando, mas não interessa falar do trabalho ou com o perro, não? e mais além da história, ai que eu sou assim eu não tenho facilidade como tu já, eu não que eu sou mais poderosa, então, se não sei, não, cambia. Aí, a última é para vocês, como foi essa experiência dessa classe para ti? Podem escrever para vocês aí, ou guardar para ti? Não? Espero que possa ajudá-los de alguma maneira, ou que tu possa, através desse conteúdo inicial, ajudar a alguém, não? Revisa esos puntos, siendo posible. Muy bien, vamos a hacer un minutito. Un minutito de gratitud a nuestra propia valentía por estar acá. Por abrirnos a aprender algo nuevo. Gratitud al universo, a la materia. Por este espacio tan especial tan tranquilo, acolhedor, gratidão por la vibração pura que alguém preparou para nós Eu tenho essa atitude beneficiosa para mim propriamente e ela veio mais expandida. Como respirando melhor. Eu, o alma, entendo que posso ajudar minha mente e ela pode trabalhar muito mais efetivamente para mim e revelar sua grandeza, sua criatividade sua expansividade, em essência, quando necessito, Permanezco um momento mais nessa atitude de gratidão para mim mesma, para o universo e muito conectada com a fonte de conhecimento, ele que vibra claridade para nós e se mantém incógnito